Tem uma Mônica querendo falar com você no telefone. Espera aí. Alô? Bora. Vou dar uma carona. Isso não significa que eu vou dar para você. Tem nem um centímetro meu que pensei nisso. Tá rolando uma amostra, só filme da Ana Vale Tá Vai passar uma vela no cinema? O <risos> que foi? Ai! Nossos aços simplesmente não combinam. Eu, eu nem sabia que tinha uma maluco pra cada pessoa. Eu nunca entendi esse pessoal que medita. Me eu acho que ia ficar com sono. Eu venho toda terça. O problema é que a gente é diferente em tudo. É como se fosse água e ela fosse óleo, sabe? Como tá se sustentando com essas festas malucas? Performances, mãe. Performances. O amor é difícil mesmo. Você já é amor, alguém? Lógico. Tô amando essa menina aqui com os ah, que graça. Podem começar as provas. Tem que ser livre pra viajar, conhecer gente. Tá afim de ficar com alguém, é isso. Como que você vem me né? ver? Não vai dar. Você nunca vai achar que vale a pena ficar contigo se você não achar também, Eduardo. Fala pra mim, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça, sem pensar muito, Eduardo? Mônica. Quem irá dizer que existe Bem? razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eu te amo. Tô velho, esse tipo de coisa. Tá bom, desculpa. não te amo mais.